O que acontece quando você termina de estudar um texto e percebe que não aprendeu absolutamente nada? Porque para algumas pessoas estudar é uma tarefa extremamente difícil. Vamos entender. O conhecimento, ele pode estar num livro, numa apostila, numa aula ou vídeo-aula. Quando você acha difícil estudar, é porque não está conseguindo organizar as ideias na sua cabeça. Por exemplo, um estudante de medicina tem centenas de informações, medicamentos, tratamentos, procedimentos para memorizar. A forma como ele aprende esse conteúdo deve seguir uma estrutura hierarquizada, ou seja, o conhecimento deve ser organizado de uma forma que o cérebro está acostumado a aprender. A organização correta das ideias faz a matéria ter sentido, e com isso ela será facilmente memorizada e no futuro, quando você precisar, ela será facilmente recordada.